Fácil a mesma coisa, fazer o mesmo discurso que é para o bobo votar, dizem que vão suprir suas carências. Bom assim, dia, seja bem-vindo é. ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. O expresso de hoje: Manifestações e a Luta de Classes. Escrito por Sedutor Austríaco e narrado por Pedro Monteiro. Moradores de São Paulo começaram a se revoltar com a pressão estatal que vem sofrendo. No último sábado, dia 11, uma grande carreata tomou conta das ruas da cidade mais populosa do país. Um dia depois, em pleno domingo de Páscoa, pedestres repetiram a dose. Diferentemente do que relataram alguns sites, como Catraca Livre e Veja, os manifestantes não eram bolsonaristas. No último evento, por exemplo, houve a participação de um libertário famoso, o Paulo Cogos. Além disso, os manifestantes não estavam ali para zombar das mortes causadas pela febre de Wuhan. O que eles queriam era transmitir uma mensagem clara ao governador. Sua ditadura tem que parar. Inúmeros protestos com objetivos parecidos estão aflorando em diversos lugares no interior do país. No dia 30 de março, numa segunda-feira, manifestações contra o isolamento obrigatório levaram os mineiros às ruas da capital do estado. Já no último dia 13, comerciantes de Americana, São Paulo, realizaram uma carreata no início da noite. Mais uma vez, o alvo dos protestos foi o confinamento imposto pelo governo estadual. Moradores de diversos outros locais, como Recife, Curitiba e Águas Claras, também demonstraram sua indignação. Esses acontecimentos aparentam, no momento, ser uma indignação local, mas muito provavelmente abrangerá todo o país. São assim que as grandes revoltas se iniciam. Diante de todo o descontentamento, um fato fica claro existe uma luta de classes acobertada. De fato, essa luta sempre existiu. Estava presente no Antigo Egito, no Império Romano, no feudalismo, há 10 anos atrás e provavelmente ainda terá alguma longevidade. No entanto, como descrito na segunda das seis lições de Ludwig von Mises, as classes em discordância não são proletário e a burguesia. Isso nem faz sentido, visto que quem tem o poder no livre mercado são os consumidores, sejam eles empregados ou patrões. A divisão que ocorre aqui, exposto por Mises se chama Divisão de Status. Podemos dizer que esta separação ocorre entre os apadrinhados e os não apadrinhados pelo Estado. Ou seja, aqueles que vivem na política e aqueles que não vivem. Apesar da maioria dos indivíduos ainda não conseguir enxergar suas vidas sem migalhas estatais, esta luta está cada vez mais evidente. Primeiramente, o número de pessoas desacreditadas com o sistema político apenas cresce. Por exemplo, pode-se citar os números eleitorais baixíssimos de 2018. Mesmo com o voto sendo obrigatório, menos de 80% dos eleitores foram às urnas, e dos que foram, votos nulos e brancos somaram quase 9%. Com estes números, a apuração deveria mostrar que o candidato Ninguém ficou com 27% dos votos. Só um pouco atrás de Haddad, com 29%. Ou seja, grande parte das pessoas notaram que tudo isso é apenas um circo. Agora falta apenas a coragem de tirar o nariz de palhaço. Além de expressarem sua insatisfação em relação ao poder executivo e legislativo, diversos indivíduos já o fizeram em relação ao poder judiciário. Pessoal, vamos dar os parabéns para ele, ó. Fora, Gilmar! Fora, Gilmar! Fora, Gilmar! Fora, Gilmar! Fora Gilmar! Enquanto os juízes Gilmar Mendes e Lewandowski sofreram retaliação durante voos comerciais, o próprio STF já foi hostilizado por manifestantes. Boa parte da população não apenas se recusou a escolher um político menos pior para mandar em suas vidas, como já percebeu que este negócio de o Estado julgar o próprio Estado não faz o menor sentido. Para mostrar que a luta de classes não está entre patrões e empregados, mas entre apadrinhados e não apadrinhados, basta verificar o número crescente de trabalhadores fora da CLT. Segundo o IBGE, em 2019, a força de trabalho que não se encontra sobre as amarras da Carta do Lavoro brasileira somava cerca de 41%. Ou seja, metade das pessoas, por opção ou necessidade, deixaram de pagar encargos trabalhistas sem sentido e resolveram prosperar. E com a tendência de aplicativos se tornarem cada vez mais mais descentralizados, este quadro tende a aumentar. De forma mais clara, as pessoas não ligam em ser patrões ou empregados. No final das contas, percebe que o que necessitam é de ter renda, gerar riquezas para se tornarem consumidores das riquezas geradas por outros. Como havia sugerido Karl Marx, de fato existe uma dicotomia social. Entretanto, como mostrado por Mises e exposto por diversas manifestações, neste embate, patrões e empregados estão no mesmo lado, aquele que é oposto ao Estado. Infelizmente, a grande maioria das pessoas está lutando às cegas, sem identificar propriamente o seu inimigo, mas pelo menos canais libertários como o nosso e diversos meios de comunicação podem ajudar a levar a eles um pouco de luz. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre! vinte